Estamos de volta com o Visão CNN desta sexta-feira e agora falando sobre uma pesquisa sobre justiça hídrica e energética nas favelas do Rio de Janeiro. Leandro Rezende tem mais detalhes sobre esse levantamento. Leandro, conta pra gente então. Olha, é, Roberta, esse levantamento foi realizado em 15 comunidades, né, Cidade de Deus, Complexo da Pedreira, Morro da Providência, elas concentram ao todo mais de 500 mil moradores. De acordo com esses dados, 31% das famílias dessas comunidades todas, da Baixada Fluminense, de todo o Grande Rio, elas estão em situação de pobreza energética, ou seja, elas gastam mais de 10% da renda familiar mensal com energia elétrica. Né? A gente tem outros dados aí para a gente poder dar uma olhada, se a gente conseguir e, é, descer um pouquinho, gente? Obrigado. Esse é um estudo né, que foi feito por diversas associações de favelas no, do Rio, reunidas no painel unificador das favelas e a rede favela sustentável. Uma pesquisa diferente porque ela usou pessoas das próprias comunidades para poder se ouvir. Né, por, as próprias pessoas que moram nas favelas fizeram esse levantamento. Juntas, essas 15 favelas têm meio milhão de pessoas e ela dá uma dimensão a essa pesquisa das desigualdades que diversas favelas da região metropolitana do Rio e de todo o país passam. No que diz respeito ao acesso à energia, 70% dos entrevistados disseram que gastam tanto com a conta de luz que se esses valores fossem reduzidos, eles poderiam comprar mais comida. Um terço dos entrevistados sofreu com apagões recentemente. Quando a gente olha para a água, também temos um bem escasso. 42,5% dos entrevistados disseram não ter tido acesso à água para fazer a higiene básica durante a pandemia. Um outro dado importante chama atenção para a qualidade da água. 25% das famílias afirmaram que a água sai da torneira com gosto e aproximadamente 30% alegaram que a água vinha com cor. Segundo os pesquisadores, são indícios de que a água não é potável em muitas dessas comunidades. Tem um ponto, e aí jogando um pouco para a questão eleitoral, né, que me chamou muita atenção. 60% das famílias ouvidas cumprem os requisitos para poder receber benefícios sociais, como o Auxílio Brasil. Só que quase a metade delas não conseguiu se cadastrar naquele cadastro único que é preciso fazer né, para que a pessoa tenha acesso a um benefício social. Quer dizer, essa pesquisa ela revela uma série de, de, de problemas no acesso à água, no acesso à energia elétrica, nas favelas do Rio, um problema que se repete no Brasil inteiro e ela ainda traz uma dimensão de como é difícil para muitos dos moradores desses locais carentes e para quem se destinam os programas sociais dos governos como é o caso do Auxílio Brasil como que é difícil para eles conseguirem cadastrar a né? Então, quando a gente tem, a gente fala muito do Auxílio Brasil aqui. O Auxílio Brasil, ele vai ajudar a vida de quem mais precisa. Tudo bem. O que essa pesquisa está mostrando, objetivamente, é que o Brasil tem um gap de levar o dinheiro. O dinheiro, ele existe, ele existe num programa. Só que o cadastro, ele não é simples. Depende da prefeitura, depende das prefeituras, das cidades. Muitas vezes isso não é possível. Depende de informação também. E muita gente que poderia ter acesso a um benefício decisivo para tentar reverter um quadro de pobreza extrema e desigualdade acaba não tendo justamente por não conseguir nem se cadastrar no programa social. A qualidade da água é né? muito importante para evitar até problemas com a saúde pública, água e energia essenciais. A propósito, Leandro, a Light, que é a concessionária responsável pela distribuição de energia no Rio de Janeiro e região metropolitana, informou que o furto de energia é um dos problemas que afeta serviços e ocasiona interrupções também no serviço de sobrecarga da rede. Né? Já a Cedae responsável pela água e esgoto, disse que o leilão dos serviços serviços ocorrido recentemente vai possibilitar mais investimentos da iniciativa privada a empresa também argumentou que os recursos para concluir projetos na área de saneamento básico foram garantidos com a concessão Então vamos aguardar para esperar os resultados objetivos